seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje você vai saber como criar um grupo no instagram e bem fácil de criar já aproveita deixa seu like e inscreva se para não perder nenhum vídeo também compartilhe bora pro vídeo Bom, vamos criar um grupo no instagram é bem simples de criar um passo só você vai vir aqui nesse ícone depois você vai em seguida nesse outro ícone depois vem vir aqui, vai selecionar o perfil, vai clicar aqui em bate-papo. Pronto, você já criou um grupo. Vou mandar uma mensagem aqui. Agora vamos lá na minha conta dos do Infostech Students. Aqui para vocês, você vai vir aqui, ó. No, na minha conta do Infostec do canal vai estar tá assim ó, uma solicitação você vai clicar nele aqui você já tem um grupo vai clicar no grupo aqui pronto pronto já criou o grupo você também pode inserir um nome para este grupo Vou colocar um grupo selecionei o nome desse grupo agora o nosso grupo já tem um nome que já aparece aqui aqui nas conversas então é bem simples mesmo de criar não é tão complicado assim <SILÊNCIO>